A seguir vemos um vídeo de uma das piores chuvas já registradas. A foi tão grande que as pessoas sentiram como se o mundo fosse acabar em uma pousada em Petrópolis, Rio de Janeiro. O resultado deste dilúvio todos nós vimos na TV. É assustadora força da natureza devido ao aquecimento global que em breve destruirá a terra juntamente com toda a raça humana, o que inclui eu e você, a menos que você saiba nadar. Thank you. Consiste numa torre humana tradicional construída em festivais na Catalunha. Várias pessoas tentam construir e desmontar a estrutura de uma torre nesses festivais, mas nem sempre esse esporte termina de uma forma agradável. Neste vídeo registrado em 2012, vemos uma equipe se superando em uma marca histórica. Contudo, a agitação da torcida acabou atrapalhando. <risos> Quando a a gente pensava que já havia acabado, a a surpresa. a a A menina de apenas oito anos foi subindo até o topo, mas ao chegar lá em cima, a agitação do público acabou fazendo ela perder a concentração e despencar lá de cima. O resultado nós não poderíamos mostrar para não infringir as diretrizes do YouTube. Uma coisa é certa, jamais tente fazer isso em casa. Segue, vemos um grupo de amigos vagando por uma floresta na Indonésia. No meio de uma trilha, eles se depararam com uma estranha criatura entre os arbustos. Seus amigos seguiram, mas ele decidiu se aproximar. Algo me diz que a alma já deixou aquele corpo faz tempo. Eu tenho quase absoluta certeza de que estamos diante de um zumbi e se aproximar mais que isso pode custar a vida. Este deadline foi convocado para ajudar um velho agricultor cuja fazenda tem sido atormentada por espíritos malignos. Bom, pessoal, quem lembra aqui, ó, a caldeira é um terreiro aqui, certo? Muito antigo, aonde foi do tempo de escravidão, essas coisas. Vem pra cá, Luciano. Vou mostrar aqui de cima, aqui o pessoal tem uma visão que só pode ter ligação porque não é possível a gente conseguir eliminar o que tem lá. E sempre tá acarretando uma volta, certo? No local. Opa, opa, opa, opa. É uma fornalha antiga aqui, não é, Lúcio? Cara, olha isso, pessoal. Eu vou falar pra vocês, faz muito tempo que eu não entro aqui pra fazer essa filmagem. Então, lá em cima. Olha isso, ó, o jeito que tá estralando. Fica aqui, luz. Deixa eu ver. Fica aí. Minha nossa. Explorava um compartimento Com um barulho errou de dentro Daquela caldeira Cara, que sentimento oh, Cara, olha oh, oh, dá uma olhada aqui, cara Dá uma olhada nisso aqui ó. Cara, dá uma olhada nisso aqui, Lúcio Vem aqui, dá uma olhada Impressionante, cara. cara, o que aconteceu aqui ela se deu sozinha diante de seus olhos. E os fenômenos paranormais continuaram. Vem, Lúcio, vem! Olha isso, olha isso, olha isso, cara! Impressionante, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Olha isso! Ô Lúcio, vai lá pra fora, deixa que eu fico Olha só o tamanho do objeto que foi movido. isso ele deixou o local e voltou para a casa do velho. Porém, o mal veio com ele. Cara, dá uma olhada nisso, Lúcio! Sentado, fica sentado aí, certo? Não sei nem porque eu tô com a lanterna, cara, é hábito, tá pessoal? Escuta, escuta, escuta, Cara, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara, eu tô inteiro arrepiado, cara, impressionante. Vem comigo aqui, Lucio, senão pode acontecer algo contigo aí, cara, não é legal? vemos uma bruxa fazendo algo que te deixará de cabelo em pé. O que será que é na barriga daquela mulher? coisa oferecida ou foi vítima de bruxaria, neste momento a bruxa faz a mulher colocar tudo pra fora, parecem fios de cabelo. que em determinados momentos, a barriga da mulher incha de tal maneira que parece que vai explodir a qualquer momento. Mas e você? O que acha que aconteceu ali? Já passou por situações semelhantes? Conte o seu relato nos comentários. Um caso perturbador registrado em um evento esportivo, um rapaz estava comemorando a vitória do seu time quando de repente ele viu que logo ao lado havia uma mulher estranha o observando e olhando fixamente em seus olhos. ele teve a impressão de que estava sendo seguido por ela, isso é no mínimo estranho, estaria ela possuída por algo maligno, seria alguma Carrie a estranha da vida real? A verdade sobre o que está acontecendo permanece um mistério, mas gostaria de saber a sua opinião nos comentários.